Fala rapaziada, tudo certinho com vocês, Crente Gamer na área, uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite, que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua família, muita saúde nessa pandemia, em nome de Jesus pra você e pra toda a tua casa. Bom, gente, é, esse vídeo aqui eu soltei ele ontem, mas assim, assim que eu soltei, alguns minutos depois... Então, uns 20, 30 minutos depois eu comecei a pensar, eu esqueci algumas informações, não gostei, resolvi postar de novo. Ele vai ficar um pouquinho mais detalhado, uh, um pouquinho mais demorado, mas eu preciso passar todas as informações, tá? Sobre esse, esse vídeo bem legalzinho, bem direitinho, porque esse vídeo ele é muito especial. Uh, ele é um vídeo para para você que tá iniciando no Warzone, para você que tá, tá iniciando aí... Na, no COD, então eu preparei Cara, eu preparei uma classe é, Especial para quem É iniciante é, Então tem que ser mais detalhado tem, Eu vou explicar o porquê de, de cada acessório mais detalhadamente Que vai ser mais Interessante, tá bom? Então olha só Não esquece de se inscrever Uh, ativa as notificações, as lives estão rolando. A, a live está um pouquinho é, mais complicada porque tem a adaptação do meu filho ainda. Então, ele em primeiro lugar. Mas está rolando sim, os vídeos estão periódicos. Então, se inscreve aí, ativa a, as notificações, deixa aquele like, tá bom? Apoia a gente aí, isso é muito importante. Beleza? Então, é isso, pessoal. Bora partir para o vídeo. Bora partir aí para a classe, para o loadout, para o setup ideal para quem é iniciante, para quem é iniciante, tá? Bom gente, primeiras considerações é assim, iniciantes né, então são aquelas pessoas que não tem muita experiência com, assim como eu também, não tem muita experiência com FPS, principalmente com COD, a, a, as maiores dificuldades dos iniciantes é o controle de recuo, a, a, a, o controle da mira, a estabilidade da mira, então é, tudo isso é, influencia na, na, na, na questão da jogatina do iniciante. Então, por que, que eu pensei nessa classe? Por que, que eu pensei nessa arma? E vou falar o porquê é, dos detalhes. Pensando nisso, pensando no iniciante que tem... Dif dificuldade que é muito difícil de controlar o recuo, que é muito difícil de estabilizar a mira e tal. Uh, não estou falando de Vitória porque Vitória tem outros tem outros fatores, né? Vitória não é só uma, um, um bom setup, não é só uma boa arma, tem muito o fator estratégia, o fator sorte também. Então não é isso que eu tô que eu estou falando aqui nesse vídeo, tá? Vou trazer outros dados aqui para vocês. A arma que eu estou usando, pessoal. A arma que eu, é, que eu percebi que seria a melhor para o iniciante é a Grau, a Grau 5.56, tá? Com, esse seria o, o, o setup da Grau, é, o supressor monolítico. O supressor mon, monolítico, gente, ele, te, ele esconde a sua posição quando você atira, tá? Ali fala, lá a, na, na descrição fala, fala que ele é, inibe o som, alguma coisa assim, mas na verdade ele... Né? Talvez você que é iniciante não saiba, ele esconde a sua posição. Quando você atira, não aparece aquela bolinha vermelha no mapa, né? Ele diminui o, o, o som, né? Mas ele não aparece a bolinha vermelha no mapa e ele ainda tem o um bônus de, de, de, de aumentar o alcance da arma, né? Supressor monolítico, tá? O, o mais importante aqui, gente, é, é o mais importante, segundo mais importante é o cano, o Tempos Archangel. Por quê? Ele tem uma série de benefícios, entre elas controle de recuo e alcance de, de, de, de, de, do projétil, né, de, do, da bala, o alcance do projétil. E, e, o, e o que eu acho, assim, o destaque dele é o Iron Sight. O Iron Sight, para você que não sabe, é a mira de ferro, é aquela mira que já vem na arma. Que não, quando você não coloca nenhuma mira em cima, é aquela mira ali que já vem na arma, é aquele, o, o, aquele buraquinho de ferro ali e tal uh, o iron sight desse desse desse é, desse cano é muito preciso é muito preciso ele é totalmente aberto tem um tem um um, um ferrinho ali no meio ali assim vocês vão ver na, na gameplay ele é muito preciso ele dispensa o uso da mira tá é, no começo ali, você, claro que você também não, não, não vai achar que é uma sniper, né? não confunda mas ele dispensa é, a, o uso da mira, então você pode focar em outro attachment que vai te ajudar a controlar melhor ainda a arma, tá? É, a, a empunhadura aqui, ó, que tá, tá, tá aqui embaixo, a empunhadura de comando por que, que eu uso a empunhadura de comando, gente? ela já é uma arma que tem um recuo mais tranquilo, o recuo dela é praticamente só pra cima e o difícil de controlar é quando, é quando o recuo é pra cima, é pro lado, é mais pro lado. Por exemplo, a han a, a M4, a, a AK. Então são armas mais difíceis de controlar, porque além de ir pra cima, vai pro lado o recuo. A, a grau não, praticamente só vai para cima Então a, a empunhadura Ela ajuda a estabilizar o comando a, a o, o, o recuo ela Ajuda a estabilizar o recuo Então é mais fácil de você controlar Dado o fato de que o recuo já é Já é mais tranquilo de controlar Então você precisa só estabilizar ele, tá? Uh o, o pente, pente de 60 projéteis, ah, mas aí vai ficar um pouco pesada a arma, sim, vai ficar um pouco pesada a arma, mas lembra, é para iniciante, e o iniciante na trocação cara, às vezes ele acaba errando o tiro errando, é, perdendo muito tempo então você tendo um pente um pouco mais estendido, você consegue é, finalizar um, dois, até três é, oponentes tá, então por, por isso que eu uso pente de 60 projéteis e o laser tático, gente, que na minha opinião é o attachment, o acessório mais apelão, cara. Ele traz muito benefício. O que é meio ridículo. Porque é um laser, é um negócio que encaixa ali do lado. Ele traz estabilidade de mira. Ele traz é, velocidade pra mirar mais rápido. É um negócio assim, bizarro. E ele combina muito com o Iron Sight, com a mira de ferro do, do Tempos Archangel Você vai ver na, na gameplay aí que eu vou, que eu vou deixar rolando. Que você vê a, a, a pontinha do, do, do laser assim que ajuda muito na hora de mirar. Ajuda muito, cara. E. O que é interessante nessa, nesse combo do laser tático e com, com o, o, o Tempos Arkangel, com o Kano, né? Fazendo o Iron Sight, cara, que você consegue é, acertar pessoas de longe, de muito longe. Coisa que você só conseguiria com uma mira. Você consegue tranquilamente. Vocês vão ver aí na gameplay, eu acerto gente de muito longe. Os caras estão bem longe. E, e você consegue acertar assim, numa boa. Então. É, por isso que eu indico essa arma para você que está começando você vai ter um pouquinho de trabalho para desbloquear todos esses attachments todos esses acessórios mas vale muito a pena muito a pena tá então essa é a arma e só uma, um, um, um adendo aqui infelizmente eu não consegui colocar mas os perks que eu uso que são aquelas vantagens né são eu uso o sangue frio eu uso o espectro né para te esconder é, dos radares e eu uso o rastreador, cara, que pra mim é o perk mais, mais apelão que você consegue ver. Ainda mais pra quem tá começando, você vai conseguir ver as pegadinhas das, das pessoas ali, até um, um, um, alguns metros. Então você consegue, é, você consegue ali surpreender o adversário, tá? Então é isso, pessoal. Esses são os perks que eu uso. Essa é a arma que eu indico pra você que tá. Começando a jogar no Warzone, você não vai se arrepender, tá? Você não vai se arrepender. Então é isso, rapaziada. Deixa aquele like. Foi muito bacana trazer esse vídeo para vocês. Espero que ajude você que está começando. Deixa aí na, nos comentários como que está sendo a sua experiência com esse setup. E até a próxima. Se inscreva e ative as notificações. Deus abençoe você. E eu fui. Hostil chegando na área, olho no céu. Plante inimigo acima. Hostil chegando na área, olho no céu. Chegando na A.O. Localizar e assegurar dinheiro. Helicóptero inimigo na A.O.